Oi pessoas, esse é o Isso Não Cai Na Prova, eu sou Lívia Leite e este é... Adamo Brasil. Adamo Brasil, pra quem não sabe, quem não conhece, é um Google, como disse o João, inclusive. Vou sempre lembrar do João, porque é maravilhoso. Que não é café, nem suco. Este também trabalha comigo lá no Noite Adentro. Né? Do... É, inclusive, ela foi feito um teste, né que ela não sabe dessa informação. E eu e o Joaquim o ponto tem a ficha dela até hoje para ela entrar no Noite Adentro. É, porque para quem não sabe, eu fui como convidada lá. né Só que eu achava que era uma simples entrevista, não de emprego, mas uma entrevista de uma pessoa que eu encontrei no meio da rua, no caso Ado, Me convidou e disse, vamos lá conversar. Eu fui de repente estava empregada. Olha que maravilhoso. <risos> Mas é isso. Porque que eu trouxe o Adam? Porque eu acho que o Adam super cabe. Não, isso não cai na prova. Eu acho e também que ele... porque eu pedi. <risos> é verdade, ele pediu. Realmente, olha aí, gente. É péssimo. Péssimo também que a gente converse. Inclusive, foi uma coisa que falaram comigo, assim, tipo, Ah, tu realmente leva a sério, né? Quando a gente pergunta. Eu disse, Lógico, você tá chegando pra mim, dando trabalho de dizer que... Que acha interessante e que, que acha o meu trabalho um trabalho interessante, o mínimo que eu vou fazer é pensar. Agora, eu já disse, não vou conseguir trazer todo mundo, né? Sim, vamos vou pensar em alguma coisa. No caso do Adam, é, quando é, é, ele me pediu pra ver, aí eu fui pensar em algo que trouxesse, que agregasse ao canal e que fosse mais característico do teu, né? Assim, tipo, coisa que eu vi em Adam, que eu ao olhar para o Adam eu, eu lembro. E aí, uma coisa que eu lembro, Adam, é justamente o tema que a gente vai falar hoje, né? que é multipotencialidade. Então eu venho lendo muito sobre isso e é, eu achava que eu conhecia menos pessoas multipotenciais, né? mas eu tenho percebido cada vez mais a presença de pessoas assim próximas a mim, né? que realizaram o e uma coisa, mas você é uma pessoa que eu enxergo como alguém que é multipotencial por isso, por... enfim, ter várias funções. Eu vou tentar explicar para você, eu vou pedir para Adam dizer, tipo, Adam, no que, que você é formado, o que, que você fez na vida? Resuma. É, o que eu resumir, resumir né, é que é, não, há, precisa pessoas, resumir, não. É, há pessoas que me conhecem da, da informática mesmo, eu não fazer nem curso de informática <risos> na vida, né? eu sempre ministrei aulas, trabalhei em é, informática para concurso e tal. E, é, atualmente, eu sou psicanalista, então não tem nada a ver, né? Inclusive, é, concurso de administração no meio de graduação e um mestrado em etnobiologia. então <risos> ciências sociais aplicadas, eu fui para as biológicas, assim, naturalmente. Né? É, quando eu conheci, eu acho que tu estava na administração, mas eu também não tenho certeza. <risos> né? Aí, de repente, eu vejo, quando eu lembro que quando eu voltei a, a, a ver você nos lugares, né? Adam era psicanalista. Sim. E é. eu trabalho, né? Eu sou do, uma das pessoas que trabalham assim, aqui na região Cariri de maneira bem única com hipnose aplicada à saúde, né? Com anestesia, com acompanhamento de síndrome do dano, depressão. Da isso também torna o trabalho da gente bem atípico. Não somente uhum. aqui na região, mas é, quem terá talvez até em todo o Nordeste, uhum. né? Bem influenciado. É, e quando eu vi, eu falei, sim, mas sim. Como? <risos> tipo, como chegou ali? É, e o que é pior, né? No mestrado ainda trabalhei com o campo dono, com farmacologia, testes no campo dono animais e tal. E, só, o que, é que eu acho que é interessante para o pessoal, principalmente é, quem está decidindo esse caminho, eu sempre digo ao pessoal que, que vai fazer faculdade, nessa né, juventude, que eles têm que ser bom naquilo que eles gostam de fazer. O curso pouco importa para você fazer isso, sabe? Eu acho que o pessoal fica muito agregado a essa coisa. Ah, eu tenho que ser isso. Ah, eu tenho que ser aquilo outro. E na verdade, se você toma qualquer caminho e se dedica a isso, você pode mudar no momento, no momento adequado, né? O vídeo de João foi sobre isso, né? E, e eu me lembro que quando eu aconselho o pessoal, eu digo, Olha, se você quer fazer uma na vida, evite tomar no momento e dificuldade porque no momento de dificuldade você está sendo pressionado a tomar aquela decisão, então é melhor você resolver aquele problema de dificuldade e depois daquela dificuldade e depois tomar a tua decisão se você quer continuar caminhando a ordem ou não. É, mas assim, você falou do, do jovem, eu realmente acho que para o jovem é mais complicado, mas eu acho que tomar a decisão de mudar de carreira, como foi o caso de João, em qualquer lugar acontece, de qualquer idade que você esteja, você imaginar uma pessoa com 40 anos que decide mudar, sabe, o que não, mas eu gostava tanto daquilo, porque é que eu não posso fazer, na verdade pode, né? Pode fazer. É... Veja o seu caso. Você <risos> sai fazendo. É, a cada dois anos, mais ou menos, eu mudo drasticamente, né? Então eu já tive empresa de treinamentos no Nordeste, e aí vendi. É, enfim, já, eu vendi. Enfim, eu já fiz. É tanto que eu tenho até medo de dizer, porque o povo acha que eu sou muito jovem para ter feito todas as coisas que Sim. eu já fiz. Né? Mas é o que eu comento, é, você deve ficar muito tempo, veja, no sábado à noite, né? A gente investe duas horas no nosso sábado à noite para estar no Noite Adentro, é. no programa. Então, é, é uma questão de investimento, de tempo e de energia. Não é uma questão necessariamente de, é, de longa experiência. Se você investe no um tempo, naquilo que você quer fazer bem feito, você consegue. Né? Mas tu chegou em algum momento, precisa você agora... Em algum momento, achar estranho o fato de tudo querer muita coisa ao mesmo tempo? Ou foi cobrado por alguém? Por eu achei estranho porque uh, eu comecei no mestrado a gente tem que fazer um trabalho de muita concentração, de leitura, muita crítica de alguns da literatura, enfim. E naquele momento eu tinha muita coisa para cuidar, então eu tive que criar, uma, tive que aplicar técnicas de estratégia mental mesmo para conseguir isolar algumas coisas e conseguir me concentrar naquilo. Então, aí eu comecei a cortar compromissos, mas não, agora eu tenho que estar no mestrado, vou cortar compromisso. O que aconteceu? Eu fiquei extremamente bloqueado. Extremamente bloqueado. Então, meu funcionamento mental mesmo é esse, quanto mais coisa, mais eu consigo dar de conta. Não é, não é todo mundo que consegue, sim, tem sim. as pessoas, né, que são especialistas que já falou. É especialista e tem um multipotencial, potencial, faz parte de quem você é, exatamente. E quando as pessoas me procuram, às vezes as pessoas se confundem muito potencialidade com déficit de atenção. Né? Porque ah, a minha atenção é difusa, então eu não consigo me concentrar em determinada coisa. É, e aí o, o complicado é que se for para um médico, dependendo do médico que ele for, ele faz dizer faz vai dizer que você tem que <risos> de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, já disseram isso? É, já, já. Mas um amigo meu, ele disse assim, eu oh, não vou fechar o diagnóstico porque tu é doido, então eu não vou dizer que você tem déficit de atenção, eu né? vou dizer que você né, precisa cuidar dessas ideias que você está tendo. Então acaba que você pode confundir isso. Eu não estou dizendo que o déficit de atenção é a mesma coisa que a multipotencialidade, né? não é isso. Mas, Mas que pode, é, que pode haver ser uma confundido, confusão. Exatamente. É. E aí, então, às vezes, você funciona desse jeito, você tem a atenção difusa Sim. e funciona bem. Uhum. Né? O problema é quando você tem a atenção difusa e trava em diversas ah, coisas. Né? Aí... Inclusive, o que eu estou pensando agora é quantas pessoas devem ter sido diagnosticadas com déficit de atenção e se sentiram ou estranho no ninho o tempo, o tempo todo. Tipo, porque no seu caso, pelo que eu percebo, você conseguiu se encontrar. Isso. Você percebeu que é, uma, que é, é seu. É o um funcionamento. Eu lembro que uma pessoa me procurou no consultório dizendo que tinha déficit dar atenção e hiperatividade e ele queria é, equilibrar isso. Só que o problema é o cara era empresário e ele pensava em soluções rápidas o tempo inteiro do o negócio dele. Então, é, quando entra com a vitalina quando entra com a abordagem de acalmar essas ideias, o cara fica extremamente pouco criativo. E ele começa a não ter mais alegria com o negócio dele, né? Ele não conseguia mais entender e isso deixou ele depressivo. Eu falei, olha, tira a medicação, vai no médico, tira a medicação, esquece esse negócio de tratar o déficit de atenção, porque depressão é, mais, é, é, é bem pior do que déficit de atenção. Então, nesse caso dele, é um caso típico de, de falta de, de, de lidar melhor com esse funcionamento mental, né? E não necessariamente... Deve de é, e assim, é, é, inclusive é por isso, gente, que quando eu disse que chamei, é porque assim, eu tenho começado a ler muito sobre isso e tenho me identificado muito com isso e começado a perceber que tem muita gente, na verdade, que se sente um estranho no ninho porque as pessoas esperam que elas sejam especialistas em alguma coisa, esperam que elas sigam num, tipo, é, no meu caso, né, deficiências sociais, aí eu teria que escolher um ramo um tronco, né, que é antropologia, sociologia ou ciência política, e eu teria que seguir minha vida por ali, e eu nunca consegui me encontrar nisso, só que eu sempre achava que o problema estava em mim, então ao ler muito mais sobre é, multipotencialidade, eu comecei a descobrir que, que não, é porque existe outra forma de se encaixar no mundo, né? de se desenvolver, de trabalhar no mundo, e aí por isso que eu falei, a gente tem que falar, porque do jeito que eu fiquei angustiada, tem outras pessoas que devem estar angustiadas, tem outras pessoas que não sabem sobre isso, eu falei, então vamos falar no canal. Vamos levar alguém que trabalha hoje, que se reconhece dessa maneira e que lida muito bem, que consegue lidar hoje, né? Talvez tenha passado muitas dificuldades, Sim. Né? mas que consegue hoje lidar com essa, com essa característica. É só mais uma característica sua, né? para viver. É uma característica do seu funcionamento, como você colocou. Né? Obrigada, Adamo. Eu fiquei muito feliz mesmo. A possibilidade da a gente poder falar desse assunto. Estava me angustiando não poder <risos> falar desse assunto. Ainda bem que deu certo a gente conversar. E aí, pessoas, se você é essa pessoa multipotencial, conta aqui pra gente, pra gente saber se você sente essas, essas questões. Se você tem alguma pergunta pra fazer pro Adam, de como ele passou, você quer ele de volta pra gente falar mais sobre o assunto, comenta aqui também. Já sabe, curte e compartilha esse vídeo. Beijo, boa semana pra vocês. Tchau. Eu tô até a próxima. Até.